PM 365, o fantasy mais completo do mercado. Fala galera, beleza? Féu bom aqui na área, guys. E hoje, aqui de mochilinha, hoje é mais um vídeo de react pra vocês, guys. Estão me pedindo pra fazer react de um cara chamado Xandão. Eu, pra ser bem sincero, nunca vi nada relacionado ao Xandão, né? Mas estão falando que o cara é engraçado, então bora ver. Já vai deixando seu like no começo do vídeo, galera. Se inscreve no canal aí que isso ajuda muito, beleza? E, mano, vamos botar na tela aqui. Eu separei um vídeo aqui pra vocês. 3 minutos e 21. Tá escrito Super Xandão. E suas mitadas, o canal é do Zan, Sul, beleza? Então bora pro vídeo aqui e vamos ver, né? Vamos ver, vamos conhecer o Xandão aqui, vamos ver se, se a galera que tá pedindo muito ele aqui tem um motivo especial, né? Eu vou deixar na tela aqui pra vocês, bora! Ai, Xandão falou bem de costas, vamos flipar, vamos colocar lá, Xandão, ele deu de costas, ha, ha, ha, ha, ah lá, tá vendo? A gente não falou que ele era gay, ah lá, ele deu de costas, o Xandão, ah lá, ele de costas, no seu... Mano, isso aí, ó. Isso aí, isso aí é uma coisa que acontece muito, cara. A gente fica até com medo na hora que a gente tá fazendo stream, cara. Porque as pessoas, elas falam pra dar salve pra uma pessoa e aí ela faz aquela junção de nome lá errada. Pô, já caiu umas duas vezes já, velho. Mas aí é complicado esse, quando você fala esses nomes. E aqui, provavelmente, ele falou, né? E ele tá. Ai, LOLzinho. Engravidou a namorada dele esses dias e ele quer abandonar eles. Poderia mandar um O nome dele é Nébulo TV. Menininho, toma vergonha na sua cara, né, na hora de botar o pipizinho lá dentro, né, e fazer uma trança ridícula, né, <risos> com, a, com a menina que é mais estúpida ainda, de ter cedido o buraco do amor pra você, você fez, né, agora você não quer assumir a resposta. <risos> então, o Mukaló te, te chamou de frango. Quanto de braço o Mukalo tem? Quando ele faz um duplo bíceps, ele fica tipo assim, ó. Eu não sei quem é Mukalol, não sei Essa de nada. Era, né? Hoje em dia não, o problema desse vídeo aqui é que é. Tem essas, essas coisas no final, né? Quando ele dá uma patada boa. Muito obrigado pelas dicas de pré-treino. <risos> O você cara dele, de velho. Você gosta com leite aí, ó. O problema é seu. Você gosta de um chá Xandão. Não faço isso aí, não. Nunca fiz isso aí, não. O legal é o é. sotaque dele, né, véi? o herói da terra, não. Agora você acha que tá bom? O problema é seu. Então... É. Salve, Xandão. Poderia me mandar o salve do cachorro louco. Consiste em latir e me mandar um salve. Pode ser, pode ser um salve da cachorra louca? Daí o Xandão usa o áudio da sua mamãe, que manda áudio latindo. Ai, Xandão, você me faz sentir uma cachorra, eu adoro. Mas, au, au, ela faz assim, ó. Pode ser esse? Filha da mãe! Por que tanta violência? Já comer e tomar no cu? Ele é eleitor, gado, do Bolsonaro. Irmão, Nossa. infelizmente o que mais tem no Brasil hoje é gado. O povo brasileiro é gado. Eles ainda acreditam em esquerda e direita. Eu sou gado da minha mulher. É estúpido, não sabe nada. Vive dentro da bolha fajuta, especulativa cheia de mentiras. É isso. Então, o, o Nelson, Nelson aí, né, o, o eleitor, toma vergonha na cara e vai dar uma estudada. Vamos ver outro vídeo aqui do Shadow, porque esse aqui foi mais patada, né? Vou colocar aqui na Super Shadow Best Moments. Melhores Moments de su Super Xandão, bora. Qual o nome do filme? Sua mãe e seu pai, um caso perdido. <risos> Caralho, o cara fala né, as coisas, tem medo de... Tá tomando, Xandão. Aqui é uma mistura de leite de vaca com o leite da sua mãe. E um scoop de whey. Uma delícia. Desenho de campeão que fiz pro Xandão. Rapaz, mas de onde saiu esse talento? Eu já fez mano. Eu Eu um se um ele não for o um personagem, ele é muito engraçado. Eu não sei, mano. Se ele não for o personagem, ele é muito engraçado. Mãe já fiz nela já, o fiozinho terra lá, o dedo do Xandão. ela vai te falar, né? Isso é bom. Aí se você quiser imitar ela. É seu. <risos> Macho. Paga de machão e fica jogando esse game de boiola. Vira homem, rapaz. Primeiro que você é burro. O Xandão não joga, ó. O Xandão joga de Dreivão. Já, é tá, já tá errada a sua análise do negócio, tá ligado? E outra coisa, vamos caçar demônios que de Xandão na madrugada, pra ver quem é o Boiolinha. Como é que você aguenta? Um dia na rotina do Super Xandão. Otário, frangão. Claro força sobre-humana. Ah, a cara desmontada. Olha lá, força sobre-humana. Tá vendo? Sua mãe também tem força sobre-humana. <risos> Ele fala pouco da mãe dos <risos> outros, né? <risos> Ele realmente é autista? Passeado! <risos> tá com a mão limpa? Sim, acabei de passar no saco. O saco do Xandão é limpinho? Eles serão obrigados a conhecer a verdade e entenderão quem é Xandão. Amigos, estamos lidando com uma pessoa com energia para mudança de multidões aqui. E apenas um seguidor, como uma pequena amostra, ainda não demonstra a força desse objeto de estudo. É tão potente. Tira, isso é muito cringe. Cala a boca! Tô assistindo aqui. Fecha a live! vai ser outra coisa! vezes dá tá vontade de falar, de falar isso, cara, isso cara, cara. Eu te Abençoe o Xandão pra que eu tenha forças divinas o suficiente pra fazer a humanidade entender, pra romper a Matrix. Pelo amor de Deus, porque tá foda. Tá foda. Nego não quer, não quer entender. Nego não quer a verdade. Nego não gosta da verdade. Nego gosta da mentira que conforta. Ai, não. Debaixo da minha coberta, quentinho aqui, não confortável. Vocês o escutam? Tá toda hora tá falando aí, ó. Oh, Maion, Toda hora! Qual que é o nome da música? É o nome da sua mãe? Valéria? <risos> Seja lá o nome que foi dela. Quer crescer? Quer tomar? Então vem! Eu sou marombeiro, estilo no pain, no gain, estilo super xandão. Minha regata rasgada valoriza meu peitoral. Olha o WhatsApp, não, não pode, não pode. Já deu merda, da vez passada vazou o número de todo mundo aqui, veio todo mundo... Xandão, tá mandando mensagem, tô tá travando meus... bots Troca o você se fudeu! Alô, bots? ...também, <risos> <risos> <risos> <risos> Xandão é um homem de respeito, né, irmão? Não pega mulher, não. É, é nessa pegada, não tem negócio de ficar pegando os outros, não. Aqui é super Xandão, entendeu? Ai! Já, aprendi, já tomando pra cara desde cedo, ó, pra aprender a virar homem de verdade. Olha lá, ó, isso aqui é da hora, ó. é. E <risos> aí! <risos> <risos> só de boa! Olha o Dabobar, <risos> Tamo junto, Zé né? tudo nosso! É nóis, irmão! Brabíssimo! Tá passando todo mundo aqui na frente da casa de Xandão, já cumprimenta que é tudo nosso! Pensa aqui não, rapaziada! Eu já falei pra vocês, Xandão nunca fez teste definitivo pra saber sobre altíssimo. É que Xandão. decorrido de algumas situações que acontecem, alguns padrões da minha vida, coisas, situações pela qual, pelas quais Xandão passa, eu tenho uma leve impressão de que eu tenho alguns traços de autismo. Eu não sei exatamente como funcionaria isso, entendeu? É assim que se faz uma pose de um homem de verdade, tá ligado? Essa foi a história do Rodrigo Faro, rapaziada. Aí, ó, eu perdi um game pra contar a história pra vocês. Vocês estão gostando? Gostaram, ó. Ele já Coisa foi... De farm? Tá bom assim pra vocês? O foda se Mano, foda que eu não entendo nada de LOL, velho. Xandão, não é aqui, ó? Olha que tá ligando pra LOL. Aqui é Xandão. Sim, no FAP Setembro. Estamos no Setembro Amarelo. Para de falar sobre punha e apoio as pessoas diagnosticadas. Puta que eu pare. <risos> a, a famosa perdedora, né? Olha lá, olha lá. Olha como vai. Princenzão, ó. Parecendo um touro. Priscenzão no nariz. Cabelo curto e pintado. Entrou pro feminismo, fodeu. Fodeu. Acabou o brilho da mulher de verdade. Fato Vamos lá, Setembro. Mas como assim no FAP Setembro? Estamos no Setembro Amarelo. Parte de falar sobre punheta e apoio as pessoas diagnosticadas com suicídio. Eu estou morto por dentro e a única maneira de me sentir vivo é me privando do prazer de uma punheta bem batida. Por favor, me ajude. Prazer entre aspas, tá? Vocês têm que entender que o prazer que vocês sentem decorrido de masturbação é um prazer fajuto, é artificial. Lembrem-se disso. Tá? Tanto é verdade que depois dos colaterais que você recebe após dar essa descarga de dopamina no seu cérebro, você se sente um merda, tá? É que nem quando você usa droga, é uma merda isso daí. Então é prazer, entre aspas, tá? Prazer é você ter um espírito de campeão, é você ser, você ser um ser humano equilibrado, você viver a vida e se sentir feliz. O ser humano, ele se sente feliz nos momentos mais, assim, que passa desapercebido hoje em dia, porque as pessoas não estão sintonizadas, tá entendendo? Todo dia eu penso em suicídio. Capa capa o homem tem tudo é que morrer mesmo capa capa capa capa o feminismo, é, o feminismo, né? Ai, a gente é o feminista, não sei o quê. Tá bom, legal, mas é, o que é exatamente esse movimento aí das feministas? A gente quer destruir a imagem dos homens de verdade. Ah, tá, entendi, legal. Então sabe o que vocês faz? Vai pra puta que pariu! Vai mostrar seus peitinhos nas passeatas suas longe do Xandão. Tá? Que se eu tiver passando e ver uma merda dessa, eu vou soltar bomba lá no meio. Aí todo mundo corre. Ai, meu Deus! É tiro! É um ataque! É guerra! Tá, vai dar merda, hein? Cara... Ó, <risos> oh, vou confessar pra você que metade do, do, do, dos clips eu não entendi muito bem. Esse último aí foi uma doideira pra mim. Mas, cara, o cara é bem engraçado, velho. É, o cara tem o um sotaque legal. Você vê que o cara é, é, tipo assim... Dá pra perceber que o cara é assim, é o jeito do cara. Não é um personagem. Cara, <risos> é mais um aí que veio que vai fazer muito sucesso, né? Como outros, tipo, Wave, Viadinho e... São grandes pessoas, né? Apesar de eu não conhecer muito bem o Xandão. É, então, mano, muito divertido, cara. É... Vou acompanhar mais a live dele, né? Que eu vi que esses dias ele postou que a live dele bateu sei lá quantas mil pessoas. E não é à toa, né, mano? Deu pra perceber que o cara também fala o que pensa. Não tem medo de falar as coisas. Então, prazer em estar tá vendo o vídeo seu, Xandão. Espero que vocês tenham gostado do react. E agora vou começar a acompanhar mais, né? Quem sabe eu chamo ele pra jogar um CSzinho. Eu não sei se ele joga CS, se vocês puderem responder aqui nos comentários. E tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, galera. Já deixa seu like aí também. Fui!